Olá, nerds! Vocês sabiam que Cyberpunk 2077 pode não ser um jogo tão bom quanto você está pensando? Não. É por isso que eu trouxe aqui o Patrick Oliveira, baixista da banda Negresco e jogador de videogame desde o Atari. E acompanha a indústria desde o quê? Nintendo 64, não é isso? E é. ele vai contar pra vocês por que, que Cyberpunk 2077 pode não ser o jogo da década. Mais uma vez Cyberpunk foi adiado e isso impactou inclusive na empresa que já perdeu 25% nos últimos meses com esses adiamentos. Provavelmente a gente pode ver um outro adiamento, já estão falando que talvez o jogo só saia em janeiro e que vai impactar mais ainda nas vendas. Já tem gente devolvendo né, a, a, os jogos que compraram em pré-venda. Então Patrick, vamos lá, vamos, vamos começar por alguns pontos que, que podem ser um problema para esse jogo. Por exemplo, a questão narrativa, o jogo é lotado de missões secundárias, tipo The Witcher 3, assim. Como que você acha que isso vai impactar na narrativa principal do jogo? É, então, é a preocupação que eu tenho com o jogo, claro que o jogo vai ser fantástico, isso aí é óbvio, mas já saiu também até uma notícia dizendo que vai ser possível você conseguir é, terminar o jogo sem terminar todas as missões principais. Então, assim, o que eu acredito, talvez possa acontecer, é que o jogo vai ter esse monte de, de, de conteúdo secundário, que é opcional. Então, assim, a história em si do jogo pode ficar fraca. Então pode não ter aquela... É, é, que as missões principais... Não, não, não vão ser aquela coisa épica que você fica, caraca, caraca, que maneiro, que maneiro. Você não sente uma diferença, pá tipo, ah, eu tô na missão secundária, então ela é maneira, mas ela tem um escopo menor. Ah, agora eu cheguei na missão principal, tipo, caraca, aquela missão que tu vai ficar ali uma hora na missão. Podiam fazer os RPGs mais antigos, que assim, você vai ter 100 missões do jogo, cara, você faz... 60, 65 missões principais e 40 ou 35 secundárias, que aí você, pô, foca na história do jogo. Então aquela coisa fica mais como o pessoal que joga GTA, vai ficar zoando na cidade do futuro, fazendo as missionezinhas. é uma coisa que assim, isso é uma coisa que tá acontecendo muito nos jogos de RPG, porque o pessoal quer só muito conteúdo secundário, o jogo já vai, já vai ter um problema de não vir com multiplayer, né? Tipo, de cara vai demorar até sair. Então se você tem uma narrativa principal que não é muito não é muito muito imersiva, né? Você não se prende muito naquela história, talvez seja complicado manter a galera engajada do, até o momento de chegar ao um multiplayer, por exemplo, né? É, pois é, que é o que o, o que eu acho que acontece é isso, você dá assim a, a a quantidade ao invés da qualidade. Olha, então aqui, ó, você vai ter, porra, 200, 300 horas de conteúdo no jogo, que é o que acontece muito hoje em dia, que eu falo, porra, Pra mim se tu fizesse em vez de 250 horas, fizesse 80, mais um negócio que, porra, vai ser épico, que vai grudar na tua cabeça. Resident Evil 2, por exemplo, cara, aquela história fica. O Resident Evil 2, é, pois é. é não, e olha que a, esse remake, o jogo ainda é maior, né? Porque o de Playstation 1, porra, tu zera na, acho que, porra, na metade do tempo. A gente não sabe muito da narrativa, mas uma coisa que eles já mostraram, foi a pilha de, de diálogos do jogo, né? Então, assim, vai ser um jogo talvez um pouco lento nessa parte de diálogo, muita conversa. Como o The Witcher, né? Um jogo mais lento que você fica tendo... Você chega pra conversar com o NPC e aí você tem aquele diálogo que às vezes você fica lá uns 5, 10 minutos conversando com o cara. Agora, pra quem gosta, tá bom. Uhum. Eu vou falar que eu acho maneiro também. Tem essa... essa essa sensação de que esses jogos que são muito gigantes e, e produções muito grandes, eles têm, que, eles têm que ter tudo. Parece que hoje todo, todo jogo ele tem que ser tudo. Ele tem que ser ação, RPG, mundo aberto... Diálogo da Telltale, assim, né? Tipo, ah, inclusive ele vai ter vários finais e, e vai ter uma, uma parada não linear ali no meio, né, de narrativa. É, pois é, então. Isso aí, então, acaba que, tipo... O, o cara faz o jogo que, que tem que ser tudo, tem que ser tudo ali. isso eu acho que às vezes é aquele negócio, é a quantidade em vez da qualidade, então assim... Daqui a pouco vai ter um, um novo modo de jogo, tipo, em vez de AAA vai ser, sei lá, triple S porque ele é tão gigante, tão completo, é, é quase uma segunda vida, né, então... ele é um outro tipo de jogo já, assim. Eu acho o Resident Evil 2 foda, o remake. Mas assim, é um pouquinho lento essa parte da, da arma, assim, do gameplay da, da arma e tal. Ah, porém, você tá tratando de zumbis, então eu fiquei ok com isso, sabe? Tipo, se fosse, sei lá, um tiroteio, sei lá, igual rola em CS, eu já acharia problemático o tiroteio de Resident Evil 2, sabe? Você acha que Cyberpunk vai ser melhor que isso, pelo menos? É, não, na verdade eu acho que o, o negócio do Resident Evil 2 é porque é um jogo de terror, então ele é feito para ser lento, para te deixar nervoso. É, é, quando você tá jogando um jogo de tiro normal, né? Você tá com seu boneco, você olha rápido, tá, tá, mira, tira, mira, tira, mira, tira. O, o que eu já vi de gameplay do, do Cyberpunk, ó, que tá, tá até passando aí, é, é aquele típico trailer de, de conferência que, que é aquele trailer que ele é... No, no, no, no, não tem ninguém jogando, é aquele gameplay é meio armação. O boneco vai. É, que ele vai, ele fica olhando devagarzinho para os lugares, então não tem uma resposta rápida. Mas todo mundo fala que o combate do, do, do The Witcher 3 não é muito legal. Olha, para mim é legalzinho, Eu acho que passa. Ele é aquele combate de, de, de RPG ocidental que pô, nunca é tão maneiro, porque os caras gastam muito tempo criando mundo, diálogo, missão, então assim, o, o, o combate não, não, não, é, não costuma ser a prioridade. Agora, no Cyberpunk, que você vai ter arma de fogo, então, ele é um RPG, mas então é RPG barra FPS, né? Um jogo de tiro. Então, se o tiroteio, né? Se né? o tiroteio não for legal, se não, não... a jogabilidade né? da, da, das armas, né? o tiroteio em si não, não for muito bom, aí pode ser que complique um pouquinho, porque... A gente tá acostumado, quando é um jogo de soltar uma magia e bater nos outros de espada, não ser, não, não ser muito bem feito. Agora, o tiroteio, porque o, o, o tiroteio não adianta. O jogo de tiro, ele exige um, um tempo de resposta, um reflexo mais, né, mais rápido. Você então, tem que estar é, mais atento. Essa, essa era a minha preocupação mesmo. E também, né, então falando da jogabilidade, a gente tem que ver também como, é, como vai ser dirigir os carrinhos, né? Tem que ser bom, porque se é um jogo assim, né, que é o GTA no futuro, né, você vai andar de, tem uma cidade, né? Você tem a cidade e o Badlands, né? Você vai ter a cidade e um pedacinho fora da cidade para explorar. Eles focaram muito na divulgação dos carros, tipo de carro. Sim. E tal. Não, isso eu achei maneiraço. Não, os, os mostrando, né? Cada, cada classe diferente de carro que parece que ainda vai poder customizar. Pô, isso é maneiraço. Na verdade, foi vendo esse, esse, esse vídeo que, que, que mais me fez. Não, porra, esse jogo vai ser maneiro, sim. Que outros jogos a uh, CD Projekt fez que tem a arma de, de fogo? Tu lembra então, o que eu me lembro, a CD Projekt ela tem The Witcher 1, The Witcher 2, The Witcher 3, o Gwent, que é o joguinho de carta do The Witcher, e o um Latrone Breaker, não sei o que, que é um joguinho Olha... do The Witcher também. Então, ela não tem nenhum jogo que tem tiro, uh -huh. que tem carro, que tem nada. É por isso que eu falo, ela não tem a menor experiência nesse tipo de coisa a CD Projekt já falou que o jogo foi produzido para a próxima geração e aliás o adiamento de agora foi porque eles estão melhorando né, o jogo para a geração atual e de que forma que tu acha que isso pode impactar na jogabilidade também? O que eu acho é se você tem um Xbox One e um Playstation 4 não compre esse jogo <risos> espera quando você Chegar na próxima geração, você vai comprar o Playstation 5, ou Xbox Series, ou S, ou X, compra da próxima geração. Porque dá para ver que esse jogo foi feito para a próxima geração. Você vê que ele, ele, o pessoal, esse jogo está sendo adiado, adiado, adiado, porque com certeza eles estão cortando um dobrado para fazer o jogo funcionar. Então assim, eles vão estar tá capando o jogo todo para funcionar. E o fato do jogo ser em primeira pessoa, porque assim, eles estão tentando fazer uma, uma imersão naquele universo que eles estão criando muito forte, né? Até porque os novos consoles eles vão trazer é, formas de, de imersão maiores, né? Seja no controle, seja no, no áudio 3D. Então, com certeza, já estão planejando para isso também. E aí, fazer em primeira pessoa, além de ser o é, um modo que as pessoas estão muito acostumadas hoje em dia por causa de jogo de tiro, causa, em teoria, uma imersão maior. Mas nem sempre isso é usado em, em RPGs, né? O que, que tu acha? É, eu, eu, eu vejo que, pô, tem um monte de gente que fica reclamando disso, né? Olha, pra mim, não é problema. Você, você comprar o, o tal do fone Pulse 3D do Playstation 5, junto com o controle do Playstation 5, que parece que vai ter todo um espirocóptero um lá pra, de, de, de, de vibrações, não sei o que, diferente. Imagina... Você, com isso, ainda poder jogar No PSVR Imagina se eles ainda lançassem em VR Cara, aí sim, aí é outra coisa Aí é outro jogo, não tem nem o que falar Pô, Mas faz todo sentido, né, cara Eu vou falar, meu filho, você pode odiar RPG Mas você vai ter que comprar isso Porque aí não, não tem o não tem que, que se dizer Mas eu vejo que muita gente que, que, que gosta muito de RPG Preferiria que fosse em terceira pessoa Até porque você vai ter lá, né uma customização de personagem imensa que você só vai ver no, no, no, nos filminhos, né? Só nas cutscenes. Será que não vai ter modo terceira pessoa no jogo? Não, acho que não, porque, cara, todo, cara, todo jogo que, que, que você tem esses dois modos, um é zoado. É, tu pega o Skyrim, cara, o Skyrim é pra ser primeira pessoa. Tu bota em terceira, é zoado. Dá pra jogar. A primeira vez que eu joguei, eu joguei em terceira pessoa, que eu também tinha esse preconceito de RPG em primeira pessoa. A segunda vez que eu joguei, eu joguei em primeiro, é muito melhor. Bom, então é isso. Então, essas foram as nossas primeiras expectativas, nossas primeiras impressões e expectativas sobre o jogo. E a gente provavelmente vai voltar pra falar mais, principalmente quando o jogo for lançado de fato. E quando algum de nós, ou algum amigo próximo, comprar o jogo pra gente poder experimentar. Sim, porque não está fácil. Não está fácil.